Estamos começando o nosso Papo Legal agora, e aí vamos ver quem vai entrar. Hoje o nosso Papo Legal é com Ana Frossá e Saulo Frossá. Vai ser uma honra tê-los participando conosco hoje, e já já eles vão estar entrando aqui conosco. E aí Eliane Andrade já entrou... Um grande abraço para todos e quem vai entrar conosco hoje vai ser Saulo e Ana. Eles vão estar entrando agora, só mais um instante, eles estão se conectando e vamos ver. Deixa ver se eu acho aqui, eles estão comunicando comigo. Deixa eu ver se eu consigo achá-los para convidar. Deixa eu ver se tem como colocar aqui. Pra convidar. Hum. Nossa, estão sem conseguir entrar. Tá, deixa eu só ver aqui pra convidá-los para eles entrarem, tá bom? Só um instantinho, não saiam aí. Entrou? Entrou. Agora eu convido, sim, para eles participarem. Vamos ver? Hum. Vamos lá. Agora vamos entrar com Ana e Saulo. Vai dar certo, vamos conseguir entrar. Olá! Que Oi! Coisa tão boa! Coisa boa, saudade. Como é que vocês estão? Saudade também. Ah, nós estamos ah, né? guardadinho em casa. muito bom. juntinhos, tá? Nós estamos juntinhos. Isso aí, isso é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo de casado vocês têm juntos? De casados? De casados, gente, 40 anos. 41 anos e 6 meses dá tá vendo a precisão, um uhum. ano e meio. Uau! Ontem nós falamos com um casal recém casado, não tem nenhum mês de casado. E hoje estamos com vocês com quatro décadas de experiências, com mais um ano e seis meses, precisamente. E certamente vocês têm muitas histórias, muitas, muitos acontecimentos. E isso ah, é lindo para nós, para nós jovens, para a sociedade também. Que vale a pena estarmos juntos. Verdade. Então vamos começar nosso jogo hoje do Papo Legal. Deixa eu mostrar para vocês o que eu preparei para nós começar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu trocar a câmera e mostrar para vocês. Então nós temos aqui alguns itens. Escuta, eu hashtag Lívia, cadê? Pois é, não e? funcionou, não foi suficiente, Eu não quis nem tocar no assunto, não foi suficiente, tá e bom, ela está tá assistindo bom, tá aí, bom. não foi tá suficiente, bom. fica para a próxima. Tá bom. É, então a gente tem aqui, tem cartõezinhos aqui dentro, tem aqui nessa flor, tem nesse casalzinho aqui lindo, nesse outro coração e dentro dessa vela aqui, então vocês vão escolher de onde... Vocês querem começar com as perguntas? Eu sempre dou primazia para minha esposa. Ela pode escolher. Dentro da vela. Dentro da vela. E Está cheirosa, tá? Então vamos lá. Quem responde primeiro? Saulo. Saulo. Ter nem nem dúvida. Não. Saulo. Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Não escutei a última... Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Como... Como... É. Pelo, vocês... Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Um casal sempre unido. Apesar Muito das bom. tempestades, das coisas boas, mas nós queremos ser lembrados de um casal que após 40 anos de casado continua... E isso nós queremos ser lembrados. Que lindo, que bom. Gente, coloquem coraçõezinhos aí pelas respostas. Mandem muito coraçõezinhos aí para Saulo <risos> e para Ana, que eles merecem. 40 é. anos. Para Ana, então, agora a pergunta. Certo? A pergunta é: Um conselho para uma recém-casada? Tudo passa. Tudo passa. A noite não é eterna. E que. E a galinha, esquenta... E a galinha que esquenta o ninho. Uhum. É a mulher que aquece o ninho. Então, para que o ninho tenha, tenha calor humano, e outra, o, o ninho está relacionado muitas vezes até a ao fogão, a geladeira, a pia, mas é, a galinha aquece o ninho para que os passarinhos possam voar. Eles, eles voam, mas eles voltam de novo para se reabastecer. Eles nunca vão deixar o ninho. Voam e voltam. Olha aí, gente, experiência em quatro técnicas. Eu quero lembrar também que esse jogo do Papo Legal não foi invenção minha, tá? Lívia... Foi a responsável por isso. A gente já tem outro não, papo não. legal. O volume 1, um, o volume 2. E aí ela falou assim, ah, já tem que ter de casais. Precisa ter de casais porque é necessário. E aí ela começou elaborando as perguntas. E eu dei a continuidade, mas a ideia... Ela tá mencionando isso aí. Eu vou ficar bem claro para todos vocês saberem disso. Isso okay. é cumplicidade. Então vamos... Isso. Estamos juntos. Ela está nos bastidores. Ela gosta muito, muito de ficar nos bastidores. É, é isso, mas ela está participando aí, tá, gente? Se vocês quiserem mandar mensagem para ela, pode ela colocar ira. mensagens para ela aí. E manda coraçõezinhos. Vamos lá. Alguém tá falando aí, oi tio, oi tia. É. Para vocês aí. Vamos lá. E agora, de onde Ai, vocês Deus querem? Deus. querem. É. Bom, Tem coração. Eu vou pegar. É, então... Ele está tá usando muito o coração. Ele não, aperta a flor aí. É? É. A Ana escolheu a flor, Rogério. A flor? Então vai a flor agora. Uma é. flor. Quem responde agora? Saulo. <risos> <risos> Saulo, uma qualidade que você aprecia em... Ana, Poxa, o amor, o carinho que ela tem por mim, o cuidado que ela tem pela família, ela coloca sempre a, a, a todos os filhos e o marido acima dela. Essa é a qualidade que ela tem. Quando alguém fica doente, ela está preocupada, está é, cuidando. E eu sempre lembro que às vezes a gente... É, né? Às vezes a gente viu o casal novo ontem, que daqui, ontem né? daqui a pouco vai ter filho Sim. Aí a mãe fica sempre cuidando Hoje nós temos filhos de quase 40 anos E a mãe continua cuidando Então Sim. é um Sim. serviço eterno Sim. da mãe né? Então é muito gostoso essa qualidade da mãe E principalmente da Ana Que ela realmente exacerba no cuidado da família. Obrigada, Mano. Que lindo. Que... E... Um um merece um beijo, merece oh, um beijo. Merece um beijo. Corações gê, aí. É muito... Gente, eles merecem corações. Manda corações pra ele. Ele. que ah, tá, corações. Hoje ganhou o um dia. Manda corações, manda corações. Ana, agora a pergunta que todo mundo também quer saber. Não sei se vocês conseguem ler aí. Você está invertida até. espelhado. Está né? então O bom, primeiro bonito. encontro, é isso? De vocês. O primeiro encontro de vocês. Gente, bota aquela sugestão é. que a gente quer saber sobre isso. Não, mas isso era para eu contar, mas ela vai contar. Tá bom. Tá ah, bom. É? Pode, contar, pode é. contar, sim, pode. Não, não. Muita... Ele estava doido para casar, me encontrou e pronto. Não. <risos> é, tá doido, né? Não, na verdade, na verdade, é, essa é uma história um pouco, é, porque é uma coisa minha com Deus, né? Eu disse que um dia uhum. meu marido ia chegar na minha casa e eu ia conhecer meu marido na minha casa. E um dia por acaso eu era muito amiga da irmã dele. E ele, ele morava aqui em São José dos Campos, né? estudava aqui e eu morava em Londrina. E a irmã dele foi na minha casa e ele foi junto. E eu conheci na minha casa. E eu disse pra minha mãe, eu vou casar com esse moço. Mas assim, explicitamente, ah, sem claro. sem ideia aí. Aí, verdade, uhum. e nove, oito meses e meio depois a gente estava casado. E assim, foi muito legal, Uau. assim, porque foi realmente uma experiência minha com Deus, assim, sabe? Eu sabia que Deus tinha alguém e, e eu, eu, quando eu vi, vi o Saulo, eu sabia que ele ia, eu ia casar com ele. Ele representava, assim, segurança, alguma coisa assim que eu, que eu nunca tinha encontrado antes. E aí, a partir daquele dia, no dia seguinte, a gente já começou a conversar, na semana seguinte, começamos a namorar... Oito meses e meio depois a gente estava casado. Então, há 41 anos juntos. Então, encontrou na minha incrível. casa. Olha aí, Serve de inspiração para muita gente aí que está assistindo, tá, gente? Fica a dica aí. E que coisa linda. É isso. gente é está falando aqui, casal lindo e amado. Ah, quem que tá falando? Ah, tinha que ser. Eliana, é né? Tem várias mensagens tarde. aí. Tem Beta botando parabéns e muitas e, pessoas colocando aí. São todas suspeitas. <risos> Temos mais aqui, então vamos lá. A gente tem aqui, debaixo dessas cartas. Só lembrando para quem está assistindo, quando você compra o jogo, ele vem, essas... vem assim. Você recebe no seu e-mail, o arquivo, você imprime, você vai formar a sua caixinha. E aí a ideia é que sua caixa é mais divertido fazerem juntos, construírem a caixinha do jogo. Então a gente tem aqui debaixo desses, dos, do arquivo, nós temos perguntas, temos aqui em cima, temos no coração, temos nos noivos, aqui mais corações, onde vocês querem agora. Eu que escolhi o último Saulo é. é, é... Só não mandando ninguém cantar, se mandar, você pula, tá? Não, essa aí não pode, principalmente <risos> para mim, Rogério. Mas eu escolheria <risos> esse da pirâmide aí. Tem um desenho da pirâmide aí. também. Tá ah, da pirâmide da... aqui. Não, pra cá. O outro lá. Pode aqui. ser, esse, mas esse aí, esse aí. Esse aí. É. Esse aqui, esse aqui. É. Essa... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Quem responde, Saulo, ou dessa vez vamos trocar pra. Ana. Para é, é. ah, Ana, Isso né, Saúde? É, a Ana agora. Ana. Isso. Ana, um sonho para vocês dois. Um sonho para nós dois. Eita. Gente, como as coisas para a gente, na nossa idade, tudo assim, não é para longe, tudo é, é, é agora, né? Então, sonho que essa pandemia acabe logo. Tá? Para a gente poder voltar a viajar. Porque assim, não dá. É o... Então, as coisas para nós, elas não são assim, sonhos para longe, são todas imediatas. Uhum. A gente não tem muito, muitos anos assim, de saúde para sonhar. Uhum. Então, minha... eu amo viajar. E aí, meu sonho é que acabe logo e que eu possa viajar. Ir Recife. E para Recife. É. Recife também. <risos> Isso aí, Ana, ser bem sincera. Recife também, mas eu quero viajar para um outro lugar mais distante, Isso, um pouquinho, né? Isso, é claro! Né? <risos> Isso! Saulo, a melhor foto que já tiraram? Poxa, nós temos tantas fotos! Mas tem que escolher olha, agora uma fotos. foto! É, olha, é, é, é muito difícil, porque as fotos que nós estamos abraçados são as melhores. Então, se perguntar. Oh, para mim, gente, corações! Caramba! É, é, as fotos. Oi? Qual a melhor? Não sei. Tem tão... melhor, então... É muito tempo junto, gente. É... Muitos, são muitos anos. S né? Sabe? É tão, é tão bom a gente estar tá junto que as fotos só vêm a, a, a corroborar a nossa felicidade, ou expressar. Vocês escutaram? É... Fogos tocados. Teve fogos aqui agora. Vocês escutaram? Para vocês. Oi? Não, Teve Zé... fogos aqui. Barulho de fogos aqui para vocês. Ah, Sério? <risos> muito boa. Muito boa. Naube colocou aqui. Boa resposta. Muito boa resposta. Mas às uhum. vezes fica difícil escolher a foto, né? Tá, mas... Uhum. Alguma foto mais recente que tem algum valor especial para vocês? Puxa, Rogério. As... Mas, Puxa, mas Rogério. Acho que eu não estou com os netos. Vamos passar. Sabe, ela está falando aqui, mas é o mesmo sentimento mesmo. Ela falou, ela falou aqui um pouquinho no meu ouvido. É, quem está vendo, viu. Mas é realmente, Sim. hoje, a gente, quando a gente vê os netos, os filhos, as noras juntos, tem um significado muito especial da continuidade, é. do resultado, da felicidade de estar todo mundo junto. Que bom. Sabe? É o é um resultado de uma construção né, de é. histórias, né, é. experiências. É, história. é verdade. É isso aí, Sim. então. Vamos prosseguir então para as nossas próximas perguntas. Lembrando que o link está na bio, tá? Do Instagram, para vocês adquirirem o Papo Legal o Quiz de Casais. Ó, vou fazer uma observação aqui. A Marcela escreveu aqui que a gente ia ficar livre, do, livre da, da nora dos netos, não sei o que. Eu não quero ficar livre, não. Eu amo vocês, viu? Ó, coraçãozinho. Isso! Tá. Isso, Viu, Ana. Ah, <risos> quero ficar livre de vocês nunca. Nós temos aqui perguntas, aqui, no coração e nos noizinhos apaixonados. Sua vez. Agora você pega essa pirâmide. Eu estou gostando dessa pirâmide, é cheio, essa deu um trabalho. Não, a pirâmide. Aqui. Cheio de... Isso aí deu um trabalho para montar isso aí, então estou gostando. Eu cai, aqui, né? cai, levanta, 70. É um trabalho de paciência. É. <risos> Daqui então, né? É isso então, aí. Tirar sem cair. Será que eu consigo? Vamos ver. Ei. Ah, ele. Oh, é, é. é. Vamos lá então. Quem responde? Pode a Ana. Não, agora. a última fui eu. Fui eu, agora é sua. Saulo, um momento engraçado. Ah? Um momento engraçado? Sim. Bom, depende de quem para ser engraçado. Né? Mas, mas tem uma história que até hoje a gente lembra no casamento, né? É, quando nós nos conhecemos, ela perguntou para mim. Conhecemos? A gente já estava conhecido. Não, a gente estava conhecido. conhecido. A gente estava namorando, né? Vou dizer, o nosso namoro foi bastante... Rápido. Embora longe, porque uma em Londrina e outra aqui. Mas, no momento, ela perguntou para mim, você me ama? E eu falei, aqui e agora. Nossa. E ela, ela acha ruim, mas sempre foi um momento de sinceridade. Falei, meu bem, eu te amo aqui e agora, e hoje eu posso com complementar para sempre. Ah, mas ele ouviu o resto da vida também. Que então, ele, eu, quando eu, ele hoje, me pergunta se eu amo, eu digo, aqui e agora. Então, agora passou a ser engraçado, porque toda vez ela lembra, e a gente fica nos momentos de, de, de alegria, a gente lembra essas coisas, num momento, numa reunião. Então, passou a ser uma história também. Engraçado. Ela falou que engraçado. é engraçado. <risos> Ela não gostou muito, não. É, Ana, então faz sua versão agora do momento engraçado de vocês dois. Não, você imagina, você imagina. Você chega para uma pessoa que quer casar com você. Tá querendo ser com você. Sim. Aí você pergunta, então, mas você me ama? Aqui e agora? Isso é brincadeira? Não, quase que ele perdeu a noiva. Quase. Aí ele ouviu o resto da vida. Ele diz, você me ama? Hoje me, aqui e agora eu amo. Esse aqui e agora agora está sendo todo dia. Então, <risos> essa é uma história nova todo dia. Mas a história também, Rogério, a gente Sim. tem uma história que os que têm essas coisas, você, você conhece como eu sou bom para cantar, né? Isso é uhum. ótimo. Pra, eu eu, eu, eu, <risos> tenho, eu uma... tenho algumas gravações que eu cantando, viu? É. Um De um Tingo, você cantando. É. E o braço. E também para dar presente, eu sou especialista ah. para dar presente, sabe? Então. Uhum. Toda vez que eu dou um presente, tem uma decepção, então torna-se aquilo engraçado. Então, eu não vou nem contar os presentes que eu dei pra ela, até ponto que eu desisti, mas ela sabe, ela me ama tanto que deixa. Fala, olha, tá bom, não me dá presente não, só me dá aí um dinheiro para comprar o um presente pra mim que eu fico satisfeito. Que eu escolho. <risos> Isso é verdade. <risos> tô mandando coraçãozinho, tô satisfeito. Então, aí, muitos corações pra vocês aí. Aí. Que beleza. Aí, o Bruno tá a aqui, ó. e ele paga até hoje pela bola fora. Foi certo. É, <risos> ah, né? é, é, o Bruno foi meu parceiro. O Bruno também aprendeu muito com o pai dele a dar presente, tá? <risos> ah, agora é Ana. Ana, como você descreveria paz? Descrever o quê? Paz. paz. Então, é... É diferente assim, o conceito de paz que, o, que, que as pessoas como um têm do conceito que nós temos. E esse conceito que nós temos, eles estão amadurecendo em nós. Eu, por exemplo, é, depois da palavra, da mensagem de duas semanas do Pedro, da semana passada, falando que onde há o um encabeçamento de Deus, onde há a autoridade de Deus, a paz aquilo mexeu com o meu conceito, sabe assim? Então, quando o, o que eu quero, onde eu quero paz, onde tem o encabeçamento de Deus, onde que eu busco a paz? É resolver o problema, é resolver a situação? Esse é o conceito humano, resolve-se o problema, resolve a situação, a paz. Mas o nosso conceito, à medida que a vida de Deus vai crescendo em nós, nós vamos aprendendo mais do Senhor, nós vemos que, que paz é uma pessoa a pessoa e essa pessoa é o Senhor quando o Senhor entra na situação a paz quando o Senhor entra na nossa casa a paz quando o Senhor entra no nosso casamento a paz porque não tem medo de haver confusão que a paz chegou então isso é uma questão de isso vai uma coisa que vai crescendo talvez quando você me perguntar daqui um tempo a vida vai ter crescido mais em mim ainda então eu vou né eu não sei o que que eu, hoje é isso para mim. Minha paz. É, eu vi que a minha irmã entrou aí, que foi Muito... a grande arquiteta nosso, da nossa relação. Selma, né? É, e a Ana está falando. É. É. é, ela entrou aí agora. É... E a gente, eu não sei, a minha esposa me deu uma cutucada aqui, eu não sei não, se não eu continuo não. falando ou não, mas tudo bem. É, continua, pode continuar, sim. Pode. <risos> Existe a paz, paz e a gente está falando de casamento também. É Uma Sim. coisa que sempre aconteceu entre nós, é, se você perguntar aí, olha, você é apaixonado? Sempre fui, mas não é a paixão que move, mas é o amor que vai crescendo cada dia que a gente passa. Cada dia Sim. que a gente está junto, apesar de algumas desavenças, né? todo casal... É... Tem algum azer de vez em quando, mas tudo que acontece na nossa vida é para o crescimento que o Senhor nos dá nas experiências do dia a dia. E o casamento é uma das boas experiências para o crescimento espiritual da gente. Amém. Amém. isso aí. Gente, são experiências de quatro décadas juntos. E isso serve de inspiração e motivação para nós. E amanhã, quero só lembrar que amanhã nós vamos estar aqui. O casal que ficará conosco, amanhã será Márcio e Eliano, que é outro casal também que tem longa experiência, longa experiência de vida juntos e tem muito a acrescentar para nós. Então, desde já, já quero convidar vocês amanhã, mesmo horário, sete horas, Márcio e Eliane conosco. Imperdível, Eliane, é imperdível. e isso. Mas Vamos então para nossas próximas e finais perguntas. Ainda temos as duas rodadas. Nós temos aqui no coração, nos noivinhos apaixonados e nas cartinhas ali. Pega nas cartas. Eu sabia que ela ia pegar vamos nas pegar. cartas. Então, eu... você... Não, é, é... Então, vamos pegar. Ok... E aí quem vai responder? Sal. Saulo. <risos> tá bom. Saulo, Tá bom. Elogio que você gosta de receber, Diana. Elogio? Hum. Nossa, puxa vida. Eu acho que não é questão de elogio. Quando hum. ela dá um olhar para mim. Aquele olhar gostoso, de amor, para mim é tudo. Ah, já diz, olha eu te amo, eu te quero, acabou. Que elogio que eu vou querer mais do que isso? Uh, uh, Corações, era... gente, para Saulo <risos> Gente, fogo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas tem fogos soltando agora. <risos> para você, só esses fogos. Eu ofereço esses Ana. fogos para você. Estou soltando fogos aqui, sério? E Olha, conhecido nos momentos de... exatos. Hoje ele ganhou um monte de pontinho aqui em casa. Nossa, hoje. Foi Nossa, lá. Ganhou um, de aí, sim. É, ganhou um monte Pois de então. Pontinho. Ana, para você agora. Que memória nunca, nunca deve ser apagada de vocês dois? A memória. Eu acho assim que, é, como o Saulo passou por uma experiência muito difícil, né? De doença e, e de sofrimento, eu acho que foi ele... que foi no o período trouxe, do, do de, transplante, foi? ele foi, me trazer de volta, sabe? E, e assim, eu... Foi no hoje, período do transplante, não foi, Ana? Foi, foi no período do transplante, né? E ele estava desenganado e estava... Né, e quando ele voltou, né? Quando voltou e que ele ficou curado, eu realmente eu fiquei como quem sonha. hoje eu sou como quem sonha. Ele sabe disso. É, assim, até um. Às vezes a gente só valoriza mais quando a gente perde as pessoas. E graças a Deus eu não perdi. Então eu eu valorizo todos os dias. Assim, eu valorizo muito isso. Quando ele fala desse cuidado, desse amor, eu acho que cresceu muito isso. E assim, Sim. eu, eu assim, uma coisa que eu diria para as mulheres mais novas, assim, mais assim, valori... ou para os homens, valorize seu cônjuge, valorize. Não tenha assim uma iminência de perdê-lo, alguma coisa assim para você para valorizar. É, a gente, às vezes, a gente sonha, a gente tem um monte de sonhos, né? E quando, de repente, você tem marido, você tem esposa, você tem filho, você tem... Valorize isso. Isso foi o seu sonho. Isso foi o seu sonho. E, assim, hoje, realmente, eu... eu, eu, eu estar com o Saulo hoje, para mim todos os dias, para mim, é maravilhoso. Sabe? E eu não consigo me imaginar... Porque eu sei o que é ficar sem ele. Imaginar que ele não voltava mais para casa. Sabe? Então, é, ele é muito, muito, muito importante para mim. Que lindo. E isso foi uma missão muito grande, né, Ana? Porque a gente não precisa ah, abraça, abraça e dá um beijinho. Ó. A gente quer ver, abraça e beijinho agora. Merece, merece, merece. Merece, merece. merece, merece. amor, gente. Todo mundo sabe disso. Isso. Todo mundo sabe disso. E, isso mesmo, né? Ah, e sem dúvida, a gente não precisa perder. Às vezes a gente já tem, a gente já é feliz e abençoado e precisa usufruir do que já tem. Isso. Às vezes você fica sonhando que ah, eu preciso disso, mas talvez você já tenha o essencial para você já ser feliz. Isso. Você já é tão abençoado que você precisa é desfrutar do que já foi preparado para você. Não ficar apenas esperando o amanhã ou amanhã chegar lá para poder ser feliz, né? E essa sua experiência, Ana, serve de inspiração para mim e para tantos outros que estão assistindo de valorizar o que a gente já tem, o cônjuge, Isso. filhos, tudo que já temos, né? Tudo tudo é bom, tudo, tudo é, bom. é o, melhor. o melhor. Isso. Vamos então para nossa última rodada. Nós temos agora o coração e os noivinhos coração então, você tá falando muito desse coração Rogério então eu vou escolher o coração. o coração então vamos abrir o coração lembra que esse, esse coração aqui é a caixa antitélio que eu e você criamos para essa quarentena então ela vai estar cheio de papelzinhos tá? que a gente Aí colocou certo, várias a brincadeiras também. aqui tem ah, ah, ah, várias brincadeiras aqui são... tem um outro vídeo no meu canal que eu fiz que são esses joguinhos. Aqui tem vários jogos que quando bate o tédio, não tem nada o que fazer. São coisas às vezes bem idiotazinhas, mas muito legais de ser feitas. E a gente usa então. Mas vamos então para o nosso foco de hoje. sem sair do foco, o Papo Legal Quiz. E vamos então para as perguntas. E aí os dois podem responder, tá? Dessa vez, a última rodada, os dois podem dar as respostas. Então vamos lá. Façam uma frase com a palavra felicidade. Fidelidade, melhor. Fidelidade. Você pode começar? Deu prioridade para você. Não <risos> é que você quer pensar com isso, você? Ah. <risos> ah, fidelidade, gente. Fidelidade, é estar junto. Fidelidade é até prazer que tá com o outro. Fidelidade é voltar para casa saber que alguém está te esperando. Fidelidade é, é, é, é, é alegria, mesmo estando junto, lembrar da esposa ou do marido e falar, puxa eu amo aquela pessoa. O homem não sabe expressar muito, não. A mulher expressa mais, sabe? Mas não quer dizer que o homem sim, não sim. sinta. Sabe? bom eu já falei agora é você, acho, já, fidele, eu acho que fidelidade é uma linha reta sabe é uma linha reta que não Sim. tem não tem desvios né você é fiel aquilo que você a é a, a sua meta você é fiel eu tenho uma meta eu sou fiel a ela né fidelidade ela não tem curvas Fala assim, fidelidade, ah, mas foi só uma, uma viradinha. Não, não tem viradinha, fidelidade é isso. Ser fiel é ser isso. Acabou. Sabe? Não tem nem atalhos e nem curvas em. Sabe? É ser fiel. Para mim, fidelidade preciso, é isso. É bem preciso, né? É bem preciso, é uma coisa precisa. Acabou. Por exemplo, no casamento, é fidelidade, é uma. Eu só tenho o meu marido, eu sou para o meu marido, meu marido é para mim, acabou. Não tem desvio, não tem curvas, não e tem ponto. nada, não tem. Acabou. Foi a minha escolha e é essa escolha que eu quero todos os dias. É todos os dias. Você fala assim, Deus. Isso. Todos os dias eu quero, eu quero ser fiel. Todos os dias eu quero. E quando a gente tem tem Cristo na nossa vida, então aí ser é fiel ao Senhor também é isso. Todos os dias eu escolho o Senhor. Todo dia eu escolho amar meus filhos. Todo dia só se quero ser fiel sabe a comissão que o senhor deu para mim como mulher como então a fidelidade para mim é uma linha mestra sabe que eu acho que é isso Uau! muito bom inclusive aqui Marcela está colocando aqui ó, que Nora que moral em sogrão, Falando sogrão aí. <risos> muito bom muito bom muito bom bota corações aí para eles muito coração. Por... com sogrão dela aqui. Ó. Ah, é... mas aí. <risos> A gente tá vendo os recadinhos aqui. É. Pois é. E, por fim, uma mania. Mania, mania, a isso a Ana pode contar várias minhas, eu não sei contar. Não. <risos> ah. Bom, Ana pode contar meu bem. E eu não sei assim, são é? tantos, realmente são tantas, são tantas manias, não eu sei, não. sei. Ah, não, eu só eu saltei, não, se for mania for defeito, ele não fecha a gaveta. Eu... <risos> e eu fico muito brava então é uma mania que é uma mania uma mania de se deixar a gaveta aberta e como diz o, o, o Bruno que é há muitas, muitas. é ai ah, Marcelo colocar o sogrão para varrer o quintal não ele vai porque ele quer me ajudar Nossa! <risos> Ossa Stella é. não sei qual é a mania não, hum, não sei não essa, essa pandemia tem um lado bom. Né? Desculpe, sim fala, Rogério. Sim, Eu não pode falar. A pandemia, essa pandemia tem, um lado, pode... tem um lado muito bom a gente conviver mais com, com, com coisas. Sim. sim, é bom mesmo. Ana e Saulo, agora é a vez de vocês darem as últimas palavras. Que palavras vocês gostariam de deixar registrada nesse vídeo? Lembrando que esse vídeo depois vai ficar disponível no canal do YouTube, no meu canal, o Rogério Paiva 5, lá no YouTube. E que mensagem final vocês gostariam de deixar para as pessoas que assistirem esse vídeo ah, vocês acham necessário em relação ao casamento? Isso aí agora não está não aqui no script do, do jogo, do Papo Legal, mas eu quero ouvir as últimas palavras de vocês. Eu quero falar. Isso aí eu acho uma coisa importante. Eu acho hoje que os casamentos, eles são muito muito é, é, efêmeros, às vezes as pessoas se casam, é, elas se casam já pensando assim, ó, oh, se não der certo, eu me separo. Sim. Então, né, quando, quando as coisas começam a ficar difíceis, as pessoas não conseguem passar pela turbulência. E o que fica, o casamento, o, o bom do casamento é, é o que a gente vai ganhando ao longo da vida ao longo da vida, nós vamos ganhando uma cumplicidade, e essa cumplicidade, isso eu não estou falando assim, que, é, com, sem contar a experiência com o Senhor, isso é base, quando eu falo disso, isso é a base da nossa vida, é o Senhor, Ele Sim. é tudo para nós, Ele é a base do nosso casamento, mas eu estou falando de relacionamento, relacionamento é quando a gente aprende a passar pelas turbulências, quanto quantas turbulências mais a gente passar junto, mais a gente vai ficar mais amadurecido, mais crescido, e vai ter, vai ter mais cancha para ajudar, para ajudar os outros, para ser modelo para a família, para ser um ninho, sabe? Então eu vejo assim, que os casamentos hoje, as pessoas precisam ter mais disposição de passar por, por tribulação. E lembrar que a tribulação ela passa rapidamente, ele é apenas um aprendizado. E outra coisa, é muito melhor ser dois. É muito melhor. E outro final, por exemplo, nós já temos 40 anos de casado, nossos filhos já casaram, já tem a vida É muito bom a gente estar junto. A gente se ama, então a gente não precisa, nós não dependemos mais da felicidade do, dos nossos filhos ficarem em casa para a gente ser feliz. Não, porque a gente, a gente é feliz junto. E a gente quer que nossos filhos também sejam felizes com as esposas dele, porque é bom. A gente sabe como é bom. Mas isso custou muita tribulação, muitas lutas, muitas coisas juntas, sabe? Mas é muito gostoso continuar junto. E no nosso caso, a gente, a gente se gosta muito. A gente gosta muito de ficar junto, gosta muito de, de ser nós dois. Quer dizer, amamos a nossa família, somos loucos por eles, mas a gente não depende deles para a gente ser feliz. Nós dois somos felizes. Eu acho que é isso. Eu queria, eu queria passar é, mais para os causais novos aí. Uhum. Para cada marido, eu quero falar, a sua mulher é a mais bonita do mundo. É a mais eu concordo! Linda. Eu concordo. Não tem jeito. Às vezes, até eu brinco um pouquinho, a minha esposa está no meio de outras mulheres, fala, a minha é a mais bonita. Porque isso não é ofender, mas é falar Sim. o que a gente está. Então, para mim tem uma coisa muito clara. O que Deus uniu não é o homem que vai separar. Então, nós temos que deixar bem. Então, a nossa mulher é o melhor de todas. Tá? É a mais querida, a mais amada. Às vezes eu chamo a minha esposa, a minha gatinha. É um jeito carinhoso, né? Às vezes Nossa, ela fica gente... até brava. Nossa, mas é um muito corações, gente. Aí. Oi? É. A primeira vez... É gente... que o povo corações, porque tem que valorizar esse, <risos> essa, esse amor. Valorizar esse romantismo, esse sentimentos. Pode continuar. Assim. É, é isso mesmo. A gente tem que valorizar a mulher que a gente tem. Tem as briguinhas? Tem. Por exemplo, eu nunca briguei com a minha mulher, ela é que briga de vez em quando. <risos> comigo, mas... Então, ah, mas tudo acontece para a gente fortificar o casamento, sabe? Então, nós somos felizes. Hoje, ah, hoje ela passou um pouquinho doente, eu fiquei com todo o amor cuidando dela. Quando eu fico doente, ela é que cuida. É o que ela falou agora há pouco: a gente tem que estar um cuidando do outro. E assim o tempo vai passando, mas o amor vai se estruturando cada vez mais. E um, os dois olharem para o espelho um fala assim, ô oh, meu velho, estamos envelhecendo juntos, né? Tem ruga num, tem no outro. Defeito num, tem no outro. Liv, eu falo, eu falo também. Vamos ser dois velhinhos juntos lá, às vezes, brincando isso. um com o outro, mas juntinhos, mas isso. juntos ali. Até isso. que a morte nos separe. Isso que é gostoso. Isso. eu às vezes fico olhando esses e fico olhando a minha cara dela, ela continua sendo linda eu estou vendo ah, que eu estou envelhecendo foi importante que você ah. Ah, oh, Saulo e Ana muito, muito obrigado também que ficou conosco também faço esse tempo junto conosco também quero agradecer a presença de todos aqui do carinho, do amor de vocês dois Quero desejar toda a sorte de bênção para vocês. Dizer que vocês Amém. são felizes e são abençoados. Amém. E que é muito bom ter vocês como amigos, ter essas experiências de vocês. Isso é muito verdadeiro também, de estar perto, e ser diversal, de ser diversa beliana. Isso é de inspiração para todos nós, para nós que somos mais jovens. Ah, e desejo também ser um casal. Eu e Lívia também nos tornarmos como vocês, assim, um casal que inspire outros casais ao longo da vida, vivendo o nosso, nosso casamento na presença de Deus, com esses Amém. princípios ah, cristãos. E muito obrigado pela contribuição de vocês, muito obrigado também pela por essa história que vocês compartilharam com a gente. eu Acho que todo mundo que participou aqui só viu vários comentários ah, falando aí da, da, da experiência de vocês que Deus abençoe muito, muito vocês e muito breve vamos estar juntos aqui em Recife né? é, vamos e quer dizer para quem está nos assistindo que o jogo está disponível, já está disponível no link do Instagram aqui do na bio do, da minha conta, tá bom? Muito obrigado mesmo, Saulo, um grande Acabou. abraço para vocês, com palavras para escrever como estou feliz com vocês aqui no meu canal do Instagram aqui Amamos vocês. Oh, oh, oh, Rogério, deixa eu só. Eu posso. Sim. É que eu vi um bilhetinho do meu, do meu filho mais velho, e ele oh, falou sim. assim: lembra. Hã? O meu filho, então, meu filho mais velho deixou um bilhetinho. velho deixou um bilhetinho falando. Lembra que o Vozão? Vozão era meu pai. É, ah. E Ele guardou uma coisa que meu pai falou, de certa forma Eu falei no começo, mas é o seguinte A diferença entre paixão e amor Paixão é algo passageiro Mas amor se constrói ao longo do tempo Então é isso aí que eu só queria deixar Então quanto mais fica junto com a pessoa Mais a gente ama a pessoa Porque é um construir É que ele, ele pôs aí no, no, no bilhetinho dele aí então não, Agora eu falei, não, não, não falo mais <risos> um grande beijo para vocês Beijo, tchau. até Recife Beijo na Lívia, na Esté Dou sim, estão nos bastidores aqui Muito, muito obrigado Deus abençoe vocês Amém. Foi ótimo ah, tá. Abraço, abraço Rogério. Abraço, tchau Gente, eles são muito, muito amáveis Quero agradecer a você que ficou conosco até agora Participando dessa live O link tá lá, na bio. Tá? E um abraço para vocês e amanhã nós vamos ter Márcio e Eliane conosco no mesmo horário, às 19 horas, eu espero vocês. Combinado? Tchau, eu vou embora. Tchau, tchau.